Obrigado, galera. Boa noite a todas e todos. Né? É maior prazer a gente estar aqui hoje com o Hugo, né? desde a nossa segunda aula presencial que foi no SOS Providência. Foi muito inspiradora aquela fala inicial de todo, todo mundo do projeto da SOS, tanto do Hugo quanto da Juda, Edilma, né? do Bruno e do Mikael. Então, naquele dia, a gente ficou com a vontade né? de ver compartilhada ainda mais essa experiência do Hugo aqui com. Todo, todo mundo do curso, falando especificamente né, dessa trajetória do Hugo, que é muito inspirador, e eu vou tentar passar um pouquinho né, dessa, desse cara que faz um milhão de coisas e várias coisas incríveis. Então, o Hugo é cria do Morro da Providência, artista da dança, educador, pesquisador, gestor cultural e Doutorando em Comunicação Social pela UERJ, um tema sobre passinho foda no recorte entre juventude, redes sociais, arte, cidade, pensando, ressignificação social, sociabilidade e disputa política para jovens dançarinos cariocas. Ainda pegando esse tema do doutorado do Hugo, eu quero falar que ele lançou um livro agora também, que está aí na pista, né? que se chama Vem em mim que eu sou passinho, Fruto da sua dissertação de mestrado aí, está aí, ó. divulgação, com certeza. Vamos, vamos compartilhar com geral geral, né? todo mundo chegar aí no Hugo, falar um pouco sobre isso, que é a pesquisa que é resultado da pesquisa de mestrado dele. O Hugo já trabalhou no Instituto Pereira Passos, o Hugo já trabalhou na ONU, Habitat, como coordenador de pesquisa em territórios, o Hugo já foi gestor da área educacional do Mar, aquele museu lá na Praça Mauá. Né? O Hugo já se apresentou com na Portela, né? em vários lugares do Rio de Janeiro. Então, o Hugo já trabalhou também na Secretaria Estadual do Ambiente. Então, um cara que trabalhou com pesquisa de dados, área da educação, expressão corporal, dança, está né? no mundo acadêmico, é liderança, faz parte do nosso curso. Então, é um prazer ter você aqui hoje, tenho certeza, Hugo. Seja muito bem-vindo e estamos juntos. Uma boa noite. apresentação aí, não sei, nem, não sei nem como eu falo. <risos> que isso, Tamo um juntos. carinho é, Igor, Caio e Tereza né, tem primeiro pensado na gente como de fato um parceiro e enxergar o que a gente está realizando nesse local, sabe, de co-produção, de co, de, de co uma coisa junto enobrece a gente, né? Quando Teresa fez o tipo território, obviamente que ela não lembrava de mim, eu era muito novo. Mas eu pude falar para ela e agradecer de alguma forma pela pelo que ela tinha acessibilizado para mim no momento que eu era muito novo, nem sabendo o que estava fazendo. Não sei se todos sabem, mas o Concato teve uma sede aqui no Largo da Praia, que disponibilizava a, a internet, o acesso à internet, de forma gratuita, para alguns projetos, algumas parceiras, algumas lideranças fazer faziam parte da rede de E, cara, eu lembro de ter alguns amigos né, que. que utilizavam desses recursos que pode parecer assim muito pouco, muito pequeno, assim. mas numa numa época onde você não tinha internet é, nem computador, né, estava é, ali buscando informação, sabe? Era uma unidade de conteúdo. E As pessoas que estavam naquele lugar eram muito qualificados também, né? Porque eram assim, transeuntes, culturais, agentes da, da cidade. Então assim, eu lembro com muito afeto, assim, sabe? De um momento que era aqui. Assim. É, eu não estava diretamente ligado a alguma rede, né? Eu, eu entrava ali como churido para poder usar a internet. É, mas eu lembro, assim, e aí, pô, pensando indiretamente, quando tem uma alguma pessoa, né? Não, no seu território, que é aquela voz dissonante, né? Do que todo mundo tá falando. Tá todo mundo para lá? Não tem jeito, não tem, nada, não tem que fazer? Tem uma pessoa que tá fazendo alguma coisa ali que te chama atenção para o que, que pode acontecer, sabe? Que pode... É, talvez existam pessoas que podem mudar um pouco do curso dessa história. Talvez nem, nem os 180, sabe? Enquanto ele não volta, eu só queria comentar, porque eu acho que tem muita gente aqui que não conhece essa primeira parte da história da Concade. É, de 2003 a 2008, a gente, nosso maior, nossa ação, na verdade, era um centro, um telecentro para lideranças de favela, que ficava ali na, no Largo da Prainha, né, na região portuária, e aí durante cinco anos era um espaço, antes da internet ser acessível para a população, né e antes de ter redes sociais, quando era muito caro a pessoa ter uma presença na internet, então só tinha site de empresas e governos, a gente tinha um espaço ali que quem atuava né no seu território, pelo pelo coletivo, podia ir lá, usar a internet de graça, aprender a usar as ferramentas, criar uma, uma página bem completa sobre seu projeto comunitário dentro de um banco de soluções locais que a gente tinha, é, no site, é, e realizar oficinas. E era tudo como a Concate tipicamente tenta fazer. Né? A gente tenta fazer essa troca é, horizontal de saberes. Né? Não era uma pessoa de fora chegando com conhecimento, fazendo oficinas e tal. eu Não sei se o Hugo já voltou. Aí o Hugo, várias pessoas ali da região portuária usavam, né? Jovens, lideranças. E aí é isso. Hugo, eu estava só aqui contando um pouquinho da casa, já que você mencionou, tá bom? Desculpa, a internet oscilou aqui, gente, foi mal. Mas é tô empolgado. E aí, assim, foi importante, né, para mim ter acesso a aquele espaço, sabe? Principalmente porque tinha uma pessoa ali que era muito é, uma referência para mim. Enfim, acho que esse é o primeiro momento. Assim. Agradecer a né, você, Caio, Igor, Tereza, mais uma vez, por essa, por essa carinha, assim, pelo convite, me sinto muito enobrecido por isso. Cara, muito bom ouvir sobre sonhos, né saber que vocês ainda sonham, que a gente está sonhando. Eu estou, nesse momento, construindo um painel de azulejos, convido desde já todo mundo, no dia 30 de julho, está conosco aqui na Providência, em frente à nossa sede, que vai ser a Galeria Providência, é o espaço da Java. A gente vai montar um painel brasileiro com o sonho das crianças da Providência. Né? Então, o meu sonho é, vai estar sendo produzido ali, a gente teve uma oficina dentro da escola que eu, que eu né, estudei com uma das nossas educadoras é, e a gente vai estar fazendo esse mural. Então, assim, cara, sonhe muito, sonhe, sonhe em coisas são assim sabe, o tipo, imaginário, de peçam muitas coisas ao mundo, peçam muitas coisas ao universo, peçam muitas coisas a Deus, e não peçam coisas médias, não, peçam coisas com muita qualidade, assim, sabe, pensem muito alto, porque o não a gente já tem, e quando a gente pede muito, a gente ganha, na maioria das vezes, ganha médio, então, é isso que eu não entendi, se tu pede médio, tu vai ganhar menos, então pede mais, pede mais, se o recurso vier para vocês, divida o recurso com outras pessoas, chame alguém para poder desfrutar daquele recurso com vocês, então administrar aquele recurso, mas a favela é precisa, né? acho que foi a, a Nil que estava falando sobre a possibilidade de ver os jovens de uma outra forma, nós somos a geração de favelados que estamos construindo uma narrativa diferenciada sobre lugares onde que a tá ligado? A gente, na maioria das vezes, por conta né, de práticas de corpo, na maioria das vezes, né? ou era um artista, ou éramos é, pessoas do esporte, nós conseguíamos algum tipo de ascensão social e quando havia uma primeira oportunidade, a gente saía da favela, porque a favela de fato é um lugar um tanto quanto inóspito para quem não conhece ela, mas para quem conhece sabe que ela tem regras, ela tem é, deveres, ela tem, é, nós temos os nossos direitos, nós temos os nossos espaços, a gente tem aqui é, políticas de segurança, políticas de compartilhamento, políticas de comunicação, políticas... É, de, de, de entretenimento, enfim, de uma série de coisas que elas, por vezes, não estão escritas em determinado local ou em um documento. Mas se você perguntar para todo mundo, as pessoas sabem como agir. Elas sabem o que elas podem falar, elas sabem o que elas podem ouvir, elas sabem o que elas podem ver e elas sabem o que elas podem enxergar. Então, assim, aqui não é uma bagunça como a maioria das pessoas acreditam que é. né Nós estamos dentro de um local que com uma, uma ordem né? é, muito estabelecida dentro de um, de um ecossistema com um nível de complexidade que inclusive a própria sociedade não sabe como agir, e é por isso que eles temem muito, né? eles temem porque eles não conhecem, então a gente é a geração, nós somos essa geração atual de pessoas que são lindas de favela que está disposta a tá dentro dos nossos ambientes e transformar esse local, sabe? Eu quero estar aqui, eu quero continuar desenvolvendo o meu, meu ambiente, porque a gente tem nossas raízes aqui e tudo que a gente tem adquirido de conhecimento dentro dos espaços acadêmicos, dos espaços artísticos, nos dos espaços de circulação pela cidade ou fora da cidade, nos permitem é, é, exercer isso aqui, seja dentro de um ambiente religioso, como foi muito comigo, né, muito, me desenvolvi muito dentro das oportunidades que a igreja me deu, né, de, de ser um professor de escola dominical, é, de poder liderar um grupo de jovens. Né, por vezes, óbvio, tem ali a sua mente também um pouco cauterizado, porque a região ela tem uma forma muito específica de atuação, mas é, é um, foram um dos espaços que me deu a oportunidade. E a gente sabe que existem esses espaços também, às vezes, ah, num grêmio recreativo, né, como são algumas escolas de samba, e os grupos é, de pagode, e os grupos carnavalísticos, sabe? É, às vezes um camembert de alguém, né? Ou, ou às vezes no espaço onde esses jovens estão se organizando para poder construir, né? Essas formas de poder pensar o seu próprio território. Então, é, tem uma matéria da Pamela Carvalho chamando na Folha de São Paulo que ela fala sobre isso, né? Há uma geração que se levantou nesse momento para que para que seja é, referência né? do, do, do seu próprio território. Então é muito bom ouvir vocês falando de sonho e pensando para o território, né? estão produzindo um mapeamento é, nos locais onde vocês estão, com um nível de complexidade altíssimo. E, e é muito bom que sejam vocês, assim, sabe? é muito bom que vocês estejam envolvidos nessa produção, porque isso, por exemplo, foi o que me qualificou. É, como o Igor estava falando aqui no meu currículo, né? ainda continuo me considerando como um jovem artista, né, da dança especificamente, porque é da onde eu parto eu parto do local do meu corpo e a partir do meu corpo eu vou construindo essa cidadania que vai se espraiando pela cidade é... durante muito tempo eu achei que eu não podia fazer nada assim, sabe? Eu não, não tinha muita coisa para poder contribuir com a sociedade, assim. essa era pensando pensão falo, pô, tá tudo construído, lendo né, livros na, na, na escola, tu fica pensando pô, é, cara, tem muita coisa escrita, a gente tem muita coisa feita já tem muita coisa maneira, já, sei lá, já deve ter criado tudo, não tem nada que eu posso contribuir Nesse mundo que, que possa ser útil, assim sabe? E, de repente, a dança é essa ferramenta que foi me permitindo conhecer mais de mim, principalmente porque eu não precisei comprar nenhum, nenhum instrumento, né no caso, tem é músico acaba carecendo, assim, minha família é uma família, uma família muito estruturada, não que meu pai não pudesse me dar o acesso, é, mas eu cheguei a ter um skate durante o tempo, eu conseguia pensar, por exemplo, a manutenção que o um skate tinha que ter, e isso era um pouco fora do meu orçamento, assim, e o, o corpo não, o corpo eu podia treinar em casa, eu podia treinar na escola, eu podia treinar na rua, e aos poucos eu fui encontrando, assim, sabe? É, e através da dança eu fui tendo conhecimento da, da cidade que existe né, no, no, no, no Rio de Janeiro, assim. ah, e muito de forma orgânica, pô, vai ter uma roda em tal lugar, vai acontecer tal coisa, vamos lá, e isso foi me abrindo a cabeça e me tirando de alguma forma do ambiente que eu tava, que era só a favela, assim, sabe? tinha a favelada, por vezes... Tem essa coisa né de só ficar dentro do local seguro, onde tem os amigos, então as suas amigas, aquele grupo que você sabe que é um espaço de segurança que você tem, então, pô, não quero sair dali. E eu fui encontrando isso com outras pessoas por causa da dança. A dança foi me dando esse, esse ciclo de segurança, sabe? Me dando quanto a gente poder conhecer um espaço. E aí, quando eu fui conhecendo esse outro espaço, eu fui percebendo que havia uma cidade muito é, grande com muitas oportunidades que eu podia ter acesso, assim, sabe? Tipo, pô, como é que se faz um festival? Como é que se faz uma uma, uma organiza-se no evento, sabe? Como é que eh, as pessoas que eu estou lidando entendem a minha comunicação? Eu acho que eu sou um cara, segundo assim, o Gary Chapman, que é um, um autor que vai falar sobre diferentes tipos de inteligência, ele diz que as pessoas não só têm uma, uma forma né, de olhar o mundo, de ver e, pensar, e ter a sua inteligência reconhecida. É, tem pelo menos nove tipos de inteligência, então, a por fora que é a forma como eu entendo, como eu me relaciono com ele, inclusive na forma de comunicação, é uma delas. E até eu descobri isso, eu achava que, porra, eu, eu não tinha muito o que fazer, sabe? Eu tinha algumas dificuldades em escrever, eu era até então cara tímido, então, a comunicação não era uma coisa que era a minha, fazer, e eu sabia que quando eu estava na roda, eu despegava e era legal, sabe? eu as pessoas não reconheciam. Então, esse foi o meu primeiro meu caos, assim. isso me deu acesso a muitas coisas. Então, eu saí, da eu saí da província que eu digo na circulação pela cidade. Né? Fui conhecendo os bairros, depois eu conheci os municípios, eu tinha que ir para outras cidades. Então, eu não tinha dinheiro, então, precisava me, me organizar, porque quem vem vai apresentar um trabalho, participa de construção de uma narrativa, né? de um, tem uma curadoria de tema, então, eu preciso de um da figurinha e tal, você vai participando da construção de alguma coisa. Sabe, um personagem e tal, isso não estava muito bem. Então, ia para a de dinheiro, ia para o sinal, principalmente para viajar para Jambuco, que era o maior festival de dança do mundo. E aí, a, a vida começou a ganhar um propósito assim, para mim, essa fazer coisas. E aí, enfim, fiquei nesse, nesse desenvolvimento até 2004, conhecendo muitas coisas, participando da palha, dança, festival, E em 2004, eu consegui fazer uma, uma seleção para uma companhia profissional. Essa companhia é profissional, tinha como promessa eu viajar para fora do país, e aí eu falei: pô, é agora, né? Vou dar o um meu sangue. Então, eu entrei na roda, aí vi, vi, mortal, giro de cabeça, e taquei minha mãe, eu botei a minha vida naquele lugar, irmão. Eu falei: cara, é a única oportunidade que eu tenho, só que eu vou agarrar isso aqui, e graças a Deus, eu fui de selecionado, seleção no Brasil, e de 2004 até 2011 eu fiquei rodando pela Europa, é, dançando, fazendo algumas coisas. Ah, ah, de... É que tem algumas pessoas que estão tendo mais dificuldade para ouvir. Eu não sei se tem como aumentar o volume ou, ou melhorar um pouquinho a conexão com o microfone. Tá bom, deixa eu... Tá me ouvindo aqui? Deixa tá melhor assim. Bem melhor. obrigado tá bom. tá bom, beleza. E aí foi isso, assim. Eu... Depois de ter participado de alguns festivais aqui no Rio, aqui no Brasil, né? São Paulo, Santos, é... João Vila, né? fui para o Mato Grosso, assim, sabe? tudo com o meu próprio dinheiro, assim, dinheiro que eu ia, ou eu juntava, ou eu ia pegando. né? Aqui no ambiente familiar, de vez em quando, eu tinha uma ajuda, eu trabalhei durante um tempo na padaria que minha tia tinha aberto, era um empreendimento que ela estava tentando, cuidei do meu primo, é, entreguei quem tinha para uma senhora que morava aqui, que é uma relíquia do morro, e aí fui encontrando a minha autonomia, assim sabe, encontrando propósito para a minha vida. Mas aí, galera, depois que eu viajei para a Europa a primeira vez, que eu pisei na França, eu falei, o que, que é isso, irmão? Esse lugar aqui é que é o, é o sonho né, da gente. Hoje é um sonho muito em, em África. Mas, cara, era aquele lugar assim, porra, muito maneiro. E aí, enfim, só que eu ainda não tinha o repertório clássico de quem vai para a Europa, porque, primeiro, assim, eu não tenho uma família que discutia, sei lá, sobre a importância do Louvre, que é um museu muito importante é, de arte né, do mundo. Ou então o Pompidou, que é um centro cultural, tipo o nosso Centro é, Cultural Banco do Brasil, sabe? Então qual era a minha França? Qual era o meu país? Assim? Era os DVDs que eu tinha visto da galera batalhando em alguns lugares, assim, sabe? Então eu falava, cara, eu quero conhecer tal pessoa. Quero... Então o meu rolê foi muito na, na vibe de conhecer outros caras, assim que eram muito parecidos com a minha linguagem né de comunicação, da dança e tal. E aí, enfim, conheci um monte de coisa. É, a gente ficava nos melhores hotéis, ficava nos melhores teatros, né? ficávamos ovacionado, Só que uma parada batia para mim quando eu voltava pro Brasil, cara. É, eu continuo morando na favela, né? E aí, uma vez, eu tomei uma dura de um policial, voltando, sei lá, acho que foi da Coreia do Sul, cara. Eu tinha ficado no, no Hotel Hilton, não sabia que o Hotel Hilton era do, do avô da Pérez Hilton, não sei se vocês sabem. Aí tem uma piscina olímpica dentro do, do hotel e tal, não sei o quê. E aí, quando eu voltei para casa, cara, subi no morro, o policial, enfim, fez aquela clássica abordagem, né, que vocês podem imaginar, e ficou tirando onda com a minha cara, dizendo, tipo, ah, tem dançarino, né, ali ah, dança, né, e eu fiquei, enfim, não tinha muito o que fazer, mas fiquei meio frustrado, porque assim, cara, tu acaba de voltar de uma turnê e sobe o morro, né, teu país, assim, não é nem, nem reconhecido. E é, eu falei, cara, eu quero quero mudar essa história, assim, sabe, eu que eu, eu quero poder ser visto de uma outra forma, é, não que o fato de você dançar não seja ruim, mas eu já vinha tentando algumas coisas com alguns amigos, sabe, produzir projeto cultural e aí nunca entrava, tinha uma certa dificuldade, tinha sempre alguém querendo que eu passasse meu projeto para eles e tal, ou então pensasse a partir da lógica deles, falei, cara, o que que falta para eu poder avançar, assim, sabe? É, falei para vocês que até 2011 eu estava dançando com essa companhia, né? é, é Sempre assim, eu ia e voltava, eu ia e voltava, então entrei o caminho, eu fazia outras coisas, então em 2008, eu participei da coordenação do Fashion Business, porque aí, é, 2008, acho que foi 2008, eu fazia alguns bicos, sabe? Então, eu fui construindo, em paralelo, mecanismos também que não era só uma linha, assim, eu, eu, esse é um ponto que eu defendo muito. Algumas pessoas dizem para a gente que você tem que fazer escolher uma coisa só e fazer essa coisa, né, tipo, dedicar todas as suas fichas ali. Eu, particularmente, não ajo assim, não. assim. Eu tenho um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, um plano E, e vou tendo planos para poder articular. Óbvio que esses planos eles se comunicam, tá, gente? Eles não são planos que estão soltos. Assim, como o Igor estava falando aí do meu currículo, eu tenho uma questão relacionada à arte, cultura, educação, né? é, sempre interligado com a questão da territorialidade, que é o lugar onde eu moro e tal, sabe? Só que eu fui construindo isso. Assim. Em 2009, a, a pretinha que eu namorava, ela falou, olha, eu quero casar. Aí eu, cara, e agora, irmão, eu não sei o que que eu, eu, eu, eu falei, porra, e eu sou apaixonado por essa mulher até hoje, né, não tem, é, sabe aquela mulher que você pede a Deus e fala assim, porra, senhor, se aquela mulher me der mole, se ela aceitar, eu caso com ela, e eu, eu sou um cara de palavra, eu falei, porra, ela, enfim, já tinha vindo no meu, no meu aniversário, eu já a conhecia de longe era amiga do meu irmão meu irmão e a irmã dela eram modelos, modelo sabe você pode imaginar assim o nível da preta né e ela me ouviu assim ela já no mesmo dia que eu dei um beijo nela eu levei ela para casa apresentei ela para minha mãe e falei mas essa aqui é a minha namorada e eu, muito inocente né 17 anos ela nem imaginava hoje eu, eu acredito que eu tava ali dentro de um processo de uma comunicação violenta que, eu sei, vai ser minha namorada né? vem aquelas músicas de sertanejo, sabe mas eu acho que era a pureza mesmo, sabe, da relação. E aí, nesse caso, talvez até um certo romantismo. Mas, graças a Deus, ela apoiou, assim, né, e acreditou nas minhas palavras. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que correr atrás para poder ver essa parada, porque eu já tinha dançado com artista, já tinha viajado. Eu já sabia que, assim, já tinha, né, a parte boa da história eu já tinha preenchido. Só que eu venho de uma família de nordestino, meu avô era mestre de obra, aqui no Morro ele era conhecido como faz tudo. Um cara trabalhador, meu irmão, você não tem noção. Ele, ele fez uma mulher que ela não sabe o quanto que ela é feminista, mas a minha mãe, ela é cama e casa. Aliás, as mulheres da minha família são todas muito é, sim rigorosas, sabe? No, no quesito educação, no quesito ética, no quesito moral. É, vou, aqui, ó dona Edilma está ali no canto. Tia, dá um... <risos> É, são mulheres que assim, me construíram, assim, sabe? Tipo, eu tenho, por um lado, algumas pessoas próximas a mim que meu pai sempre foi muito trabalhador, me mostrou o que, que era, assim, a importância do trabalho, né? E por um outro lado, as minhas tias sempre valorizaram muito a questão da educação. Mas, pô, sou artista, irmão. É isso que é que a Nil estava falando, eu acho, né? Ou, ou foi uma outra companheira, e outra irmã que estava falando sobre sempre olhar para a favela é, com um olhar tecnicista, sabe? Tipo, ah ou, ou vai lá fazer o, o técnico e daqui a pouco você vai conseguir alguma outra coisa. Sempre nesse ambiente meio de serventia. Pô, mas eu sou artista, mano, eu já tinha ganhado os palcos, eu tava ali no protagonismo do bagulho eu não queria descer, sabe? É, eu morri de raiva quando o Lula abriu portas naquela no âmbito mais da, do tecnicismo, assim. Ele não entendia muito também porque não, não, não, não por que ele fez tanta coisa voltada o campo da, da, da faculdade naquela época porque eu sabia que assim, tinha uma questão grave ali para mim, que, que era o um investimento na educação para um grupo de pessoas que eu sabia que talvez não conseguisse acessar o mercado, assim sabe? Enfim, essa é uma outra questão. tem outra A gente pode abrir depois um ponto de discussão nesse ponto aqui, que eu que eu amo ouvir também mais sobre isso. Mas o fato é que, assim, eu falei, não vou fazer dança, porque dança é um campo muito recortado. Eu vou para comunicação, porque a comunicação, eu sabia que eu, que, eu, que, eu, que eu me comunicava através do corpo, eu podia aprender melhor a falar, né, pela escrita, pela, pela, pela rádio e tal, não sei o quê. E na comunicação eu me encontrei. né? Por comunicação, campo muito aberto, muito vasto. E aí consegui me dedicar. Então, depois da comunicação, eu fiz é, estágio é, no Caldeirão do Hulk. E aí, depois, durante o período, acho que foi depois que eu me formei, que eu formei em 2013. É, foi em 2013, depois de 2013. Eu participei de, uma, de um projeto grande aqui das escolas do amanhã, no Rio de Janeiro, é, Show de bola, isso. Vamos escrevendo as perguntas aí. Que era da Cláudia Coxin, na né? época que era secretária de Educação. A gente implementou o Bairro Educador, que era um projeto que estava espalhado pelo Rio de Janeiro inteiro, nas né? escolas do amanhã. Então, eu pude gerenciar 12 projetos, gente, ao mesmo tempo. né Produzir um planejamento, construir a pré-produção, produzir ele, fazer o lançamento e realizar ele. Depois, fazer a avaliação, sabe? Então, assim, foi uma escola do caramba, assim, muito boa. Depois, eu fui para é, a Secretaria de Cultura... É, ah, antes eu já tinha passado pela ONU né, em 2010, com essa história do mapeamento, isso que o Igor estava falando e o Caio também, cara, conhecer a minha favela a partir do mapa e passar por dentro dela e mapear cara, foi uma experiência assim é, transgressora, demais para mim, assim, sabe, tipo, porque eu pude olhar de forma mais macro para o local e pensar os problemas que o meu ambiente tinha, assim, sabe como é que eu poderia resolver e saber que assim alguns problemas eles só podiam ser resolvidos por causa de determinadas pessoas assim sabe o cara isso aqui nunca vai avançar por porque não dialogaram com a Dona Maria lógico não falaram com o Maurício não falaram com o Herão, por isso que não vai para frente porque porque quem conhece aquele território ali é aquela pessoa tem uma frase do Frei Beto que ele fala né tua cabeça pensa onde teu pé pisa sabe então né hoje os maiores investidores financeiros do mundo então, é, repensando a forma de fazer esse investimento, porque historicamente eles investiam a partir de, de pessoas qualificadas tecnicamente, né, a partir do academicismo. E hoje a gente tem percebido que esse academicismo ele não é o suficiente. Assim. O mais interessante é você fazer uma abordagem, uma análise, a partir de quem está realizando aquilo ali. Eu sei que com isso gera várias fragilidades, né, porque aquela pessoa também que está no território, às vezes tem vários vícios e tal, mas é, só para que a gente conseguisse tentar pensar... Opa! Estou... Tô... Voltou sem assim, Hugo, estamos te ouvindo? Show. Deixa eu só ler um negócio aqui que eu que eu peguei recentemente que eu tô tô pirando aqui nessa parada que é uma carta que foi feita pelo pessoal da Choca é, para investidores, sabe, do mundo inteiro. E aí uma das partes da carta que me chamou a atenção Embora encorajemos os financiadores a explorar diferentes oportunidades de financiamento de projetos que possam conduzir ao bem social, incluindo os que oferecem algum retorno financeiro aos investidores, a realização de mudanças eficazes nos sistemas, em particular os muitos aspectos que necessitam financiamento de doações, exigirá uma poderosa mudança em relação às abordagens filantrópicas tradicionais, onde os financiadores tendem a confiar nos conhecimentos empresariais e acadêmicos para compreender o impacto social, ao invés de centrarem as lideranças e a experiência vivida daqueles que estão mais próximos das questões que procuramos abordar. A maior parte do financiamento é direcionado para aliviar os sintomas que sistemas falidos e não para o trabalho ao longo prazo de compreensão da abordagem e mobilização das mudanças das causas profundas. informam os públicos. Enfim, deixa aí agora para continuar. Bom, tirei aqui imagem para ver se funciona, só para tentar concluir. Mas basicamente o que, é que eles falam sobre sobre a questão dos investimentos, né? É para que a gente consiga pensar melhor, né? É, que, ao invés de a gente centrar esse financiamento na mão de pessoas que são acadêmicas ou empresários, que esse impacto social ele precisa compreender que as lideranças que vivem estão mais próximas das questões que essas empresas estão procurando abordar. E esses financiamentos, eles precisam também ser mais a longo prazo do que de forma mais pontual, você assim, sabe? E aos poucos eu fui entendendo algumas coisas, né? Então, já pulando agora aqui para o que aconteceu recentemente, durante o período da Covid-19, a gente se viu sem muitas oportunidades aqui, né? Então, de sobrevivência, né? E aí eu falei, cara, uma vez eu aprendi a fazer mapeamento, uma vez eu aprendi a... A entender, o meu território, opa, é, a entender o meu território de forma mais macro. Então, a gente já tinha feito duas entregas significativas de cestas básicas e eu falei, cara, não adianta só a gente matar a fome do povo se a gente não entende né, qual é a principal causa ou quais são né, as, as, as, os principais locais que estão passando por é, problemas. sabe? E aí eu pensei em fazer um diagnóstico, então a gente criou uma tecnologia social de comunicação que é os moradores monitores, que a gente chama de MM da Prove dividindo o território em seis áreas e tendo duas pessoas em cada área e possibilitar fazer esse monitoramento sabe não só na área de segurança alimentar mas no apoio mútuo é, na ajuda né? até nas questões de segurança também assim é, com isso a gente conseguiu né teve uma das meninas aqui que estava falando que o sonho dela era ser premiada, <risos> e é muito bonito ouvir isso, porque a gente conseguiu algumas alguns desses reconhecimentos, assim, sabe, dos órgãos públicos, de instituições internacionais, só porque a gente conseguiu pensar a partir de uma outra lógica, né diferente de algumas pessoas que saíram do Rio e foram para as suas casas de veraneio ou de, de, é, de inverno, né é, a gente precisava ficar aqui, né, fomos obrigados a ficar aqui, então isso nos permitiu pensar como é que a gente podia se ajudar, então sempre, a gente além de doar uma cesta básica para o morador mais necessitado, o próprio morador monitor, ele recebeu uma bolsa né, na época e além das entregas, ele sempre recebe uma cesta básica, sabe, então tem sempre uma relação muito humanitária, assim, que eu acho que às vezes é um pleonasmo, sabe, falar sobre é, tratamento humanitário né? atendimento humanitário porque a gente está vivendo um momento de, de muito, muito escassez assim, né? de, de solidariedade e de relação é, mínima, sabe, entre as pessoas de dignidade de... acho que agora vai ficar estável, porque também está chegando mais gente aqui é, bom e aí é isso gente agora acho que é para concluir um, depois que a gente conseguiu construir isso né na minha relação por exemplo com o museu de arte do rio foi nessa nesse empoderamento assim de saber quem eu já era né de poder chegar e falar para instituições que estão aqui gente a gente está num território preto né é, vocês são instituições de educação, então vamos construir políticas antirracistas, vamos não só falar sobre isso, vamos né, colocar isso no campo da prática, da gestão, quantas pessoas pretas tem na instituição de vocês, né? não dá para a gente estar só nos cargos de, é, de limpeza e de segurança, sabe? vamos ter uma política de relacionamento, já que vocês têm uma política de acesso cultural, essa política de acesso cultural não pode ser uma, mão, uma via de mão única, né? onde todas as vezes que vocês me acessam é para poder falar, o Hugo, traz as pessoas da Providência para conhecer o museu, assim, não é, assim sabe tipo se nós somos vizinhos, o vizinho visita a casa um do outro, eu quero poder pedir uma xícara de café aí também, sabe eu quero que vocês venham conhecer as coisas que a gente está realizando, venham fazer coisas aqui dentro. Então, em 2017, eu criei a Galeria Providência, né? que a gente pensa o morro a partir uh, de, um, de uma ideia de museu a céu aberto, é, e aí, todo ano, a gente tem realizado intervenções. Agreguei o trabalho que o Cosme realiza, né, que é, ele, ele criou, em 2016, o Rolhado dos Favelados, junto com a Gisele Martins, e, que é um passeio turístico crítico é, dentro do Morro da Providência, e assim a gente tem conseguido pensar a possibilidade de gerar né, mecanismos não só de empoderamento das pessoas, mas de uma economia local, de um entendimento de pertencimento, de uma melhor autoestima, de, um, de uma produção artística contemporânea, de uma produção artística, é, é, uma produção de conhecimento, né, e novas epistemologias de como podem ser pensadas a providência pelas pessoas da providência. Tem um texto que está numa exposição agora que ele se chama que não seja mais Co é, para mas como, né, com, desculpa, a providência, que é sempre tem projetos, é um projeto para a providência, projeto para a providência, e não tem que ser um projeto para a providência, tem que ser um projeto com a providência, pensado com as pessoas da providência, assim, sabe? Então, é, assim, de forma muito ampliada e resumida, eu queria, só para fechar, assim, dizer que eu continuo sendo um favelado, assim, sabe? É, tipo, faço questão de usar meu boné, quando tem tenho oportunidade, isso de forma de linguagem, em determinados espaços, porque é isso, assim, eu sou a cara do freio da blazer, como diz o Lennon, né, e a gente precisa, em alguns locais, agir de forma estratégica, porque eu sei que eu estou passando para os moleques aqui dentro do morro, sabe, os moleques me olham e eu preciso ser essa pessoa, de alguma forma, que é referência, sabe, para eles, assim, de olhar e falar assim, cara, é possível fazer outras coisas do que só trabalhar no mototáxi, do que só estar envolvido, do que só trabalhando de serventio, sabe? Agora, é preciso trabalho, trabalho com muita seriedade, acordar cedo, dormir tarde, é, e ter é, humildade para aprender, estar tá sempre disposto a, a, a, é, a pedir desculpa quando a gente erra, né porque acho que, diante disso tudo que a gente tem feito, né? que eu tenho realizado, acho que o que a gente tem construído hoje aqui, em Campo Oi gente, parece que caiu de fato. Então até ele voltar, é, eu vou, vou continuar. Ah, voltou. Então quinta-feira que vem, lembrando que tem reunião do aplicativo. Vai lá, vai lá, Hugo, fica à vontade. Eu acho, acho que é isso, querido. Eu só dizer para as pessoas que a gente tem condições, assim, sabe, de poder construir novas, novas formas. Né? É muito legal. Eu morei nos Estados Unidos desde um tempo, e ver pessoas diferentes, assim, sabe. É que usam barba, que usam branche, que o cabelo cacheado, volumoso, é, e tem outras formas de poder se conectar com o mundo. A gente está criando... segurar novas... o microfone de novo, seria ótimo. Ah, Não, Não, tranquilo. E criar essas novas estéticas e, e formas de fazer com, sabe? Na sociedade, assim. É, e hoje eu só consigo fazer isso porque eu me estruturei para estar nesse lugar, gente. Sabe, Para ser, de fato, essa bomba, sabe? De chegar e ter consciente de como a gente vai fazer né? isso foi uma construção de longo prazo né? eu estou trabalhando na providência desde 2017 mas com muita humildade eu, eu, eu venho acumulando experiências fora da providência primeiro para quando chegar aqui dentro falar por hoje eu me sinto à vontade é, e a minha liderança ela é uma liderança coletiva assim eu não tenho não me vendo vocês vão ver aí no meu instagram ou qualquer outro lugar que me colocam como essa liderança, porque a, a, a, o discurso da liderança ele precisa ser muito cuidado, assim, né? porque, como a gente viu com o Renato, lá de Curitiba, que foi caçado recentemente, né? que é uma liderança é, política, e ele anda com o coletivo, o que aconteceu com a Mário, o que acontece normalmente com, com as pessoas que se levantam simplesmente para fazer o bem, simplesmente para poder estar produzindo é, outras lógicas de fazer, outras lógicas de existir no mundo. Então, o que eu tento passar para a galera aqui, quando a gente está junto, é que a gente é um cardume, sabe? É, e aí, cara, vai ter hora que eu tô aqui de frente. Eu sou, eu sou a cabeça, mas quando eu viro, eu já sou outra pessoa, sabe? É, tipo, tem alguém me liderando e eu tenho que ter a humildade de reconhecer que, às vezes, aquela pessoa que está naquela liderança, ela sabe mais do que eu, né? Então, o fato de eu ter escrito um livro, o fato de eu falar inglês, o fato de eu ter ido para fora, porque eu sou acadêmico, isso não tira é, de mim... A possibilidade de eu estar sempre aprendendo, assim, sabe? Tem uma senhora aqui que é a Eliana, ela faz o serviço geral da gente, ela é uma MM, tá ligado? Ela é uma MN, ela é uma moradora que mapeia, que faz. Acho que é muito parecido com o grupo que vocês estão produzindo, estão, estão articulando aqui também, assim, sabe? É, de entender que, assim, nossos saberes, eles são múltiplos, né? E são diferenciados. E quando a gente coloca eles juntos, isso é muito importante. E eu sempre falo para a galera que, nos ambientes que eu passo, assim, ah, tá, a questão daí. Da, da hierarquia, ou então a questão do, do, do, da democracia, né? da horizontalidade, eu, eu, eu parto do princípio da cruz, irmão. É importante ter a hierarquia, porque se não tiver hierarquia, não tiver disciplina, a gente não caminha, mas é importante ter a horizontalidade, porque vão ter horas que a gente vai precisar estar caminhando juntos. Agora, como a gente vai fazer isso é o diferencial. A gente pode fazer essa hierarquia de forma disciplinar, sem uma comunicação violenta, sem a necessidade da gente poder estar. É, é, agindo de forma a assediar as pessoas, sabe? Aí, para isso, precisa ser organizado. Para isso, tu precisa ter um proceder, né? Chegar na hora, é, fazer as, as coisas que você está prometendo, ter, cumprir com as reuniões, né? E estar tá fazendo tudo bonitinho, porque aí a coisa caminha direito, assim, né? Mas... É... Enfim, tentei dar uma abordagem um pouco mais ampla, assim, tanto do lugar de onde eu venho, do lugar que eu estou gerindo hoje, das escolhas que eu estou fazendo, como isso está acontecendo, no, no interesse, no intuito de poder inspirar vocês, porque eu acredito que daqui, desse ambiente, né, podem sair muitas... É, pessoas que vão gerir essa cidade, tá? Porque gerir ou é, realizar atividades de liderança né no espaço onde vocês já estão, isso vocês já são. Porque senão acho que vocês não estariam aqui com, com nessa noite, né? Agora, o potencial para ir além, vocês têm muito e não deixem ninguém desacreditar de vocês, assim, sabe? Eu era só mais um no meio de um projeto chamado PP Social, sabe? Tipo mapeando uma porrada de favela sabe? E ninguém imaginou que eu, hoje eu podia ser. Depois de quase 10 anos, eu participei, acho que foi ano passado, de um, uma conferência que aconteceu de atividades importantes né, que, que ocorreram, que nasceram durante a pandemia, na ONU Habitat. Assim, sabe Um projeto que eu fazia parte enquanto é, apenas um agente de campo, depois virei assistente territorial e depois virei coordenador, eu estava voltando para poder apresentar o meu modo de fazer o mapeamento. Cara, isso é muito interessante, assim, sabe? Eu fiz é, o mapa rápido participativo, que é o, a metodologia que eles utilizavam, e eu pude explicar o, o meu modelo de poder realizar. E essa semana... Por exemplo, o IBGE me procurou, sabe, para poder entender o mapa que a gente está fazendo, o Bruno que está aqui, estava comentando, pô, cara, o IBGE está de cara com o nosso mapa, óbvio que não é mérito meu, né, ou só meu, a gente tem aqui uma equipe do Megran que é incrível, a gente descobriu junto um aplicativo maravilhoso, sei que vocês estão desenvolvendo os seus, o de vocês, muito bom, é... A, a questão da selagem né? A gente hoje tem a, a questões tecnológicas que nos permitem mais mais acesso, né? Mais conhecimento. A gente tem, enfim, o Google Earth, enfim, outras coisas. Mas é, é só para poder dizer que assim, cara, as ferramentas estão aí. sabe qual é? Eu comecei um mapeamento pedindo orientação para uma pessoa do Médico Sem Fronteira, que, perguntando à gerente da clínica da família se ela podia me ajudar, falando que a minha tia, tia, vamos botar o, o carro na rua com com o pessoal que está sendo mandado embora. Que eram os agentes de segurança, de, de saúde aqui do morro, sabe? estavam sendo todos demitidos. eu falei vamos pegar essa galera, vamos botar eles para trabalhar com a gente porque eles já conhecem o morro, entendeu? e assim as coisas foram foram avolumando, sabe? foram crescendo, e foram se construindo. então, galera sonhe muito, sonhem sonhe grande, sabe? É, a gente tem, para quem acredita na espiritualidade, a gente tem um Deus criador de todas as coisas, para quem não acredita na espiritualidade, a gente tem um universo que é infinito. Então, assim, cara, é, a gente pode tudo, sabe? Eu sei que não quero ficar nesse discurso, né, é, é que agora está sendo assim, utilizado muito sabe, no campo do empreendedorismo e tal, mas eu estou falando para vocês que é uma parada de quem viveu a história, sabe? Foi, alguns anos atrás, eu olhei e falei, pô, esse negócio de faculdade pode ser um, uma chave interessante. Pô, quando eu menos esperei eu estava em Portugal apresentando artigo, sabe? Quando eu menos esperei eu estava nisso. Agora, tem muita noite de sono, é, tem muita parceria com essa senhora que está aqui do meu lado, de choro, porque é a minha principal referência intelectual, sabe? De pessoas que estão próximas a você. Vocês vão receber muito não, muito não, mas aprendam a pedir. E quando vocês forem pedir, gente, já chega com o negócio pronto. Já chega assim, ó, caminhei até aqui, tô fazendo um negócio aqui, tu me ajuda, só falta isso aqui, ó. Meu irmão, não tem quem não queira estar com, com alguém que tá disponível. Quando eu cheguei nesse lugar aqui com vocês, tá, para terminar mesmo, Tereza, é, como como um cara da espiritualidade, eu tô em frente ao Relógio da Central do Brasil, né? E aí Deus me deu uma visão de que as pessoas, quando elas vão partir para um determinado local, elas ficam esperando um trem. E eu fiquei olhando para aquele relógio da central, olhando, olhando, olhando, olhando. Aí, por Deus foi falando comigo. Aí, aí a, a, a resumo da história. Irmão, se você não cantar para onde você está indo... As pessoas vão ficar esperando o trem partir. Agora quando a parada já canta ali, ó, já peri, ramal já peri. Meu, Deus, uma porrada vai comer para a porta, ele vai para frente que o trem vai sair. Então assim, sejam vocês esse trem que vai estar tá determinando para onde vocês estão indo, porque quando vocês entenderem para onde vocês estão indo, vai ter uma porrada de gente querendo estar tá com vocês. E aí assim, de uma a duas, ou elas vão abraçar o caminho que vocês estão indo. Ou então vocês vão poder dizer assim: ó, irmão, amigo, fechou a porta. Sabe por quê? Porque eu te chamei várias vezes. Porque o Ramal canta uma vez, o Ramal canta duas, o Ramal canta três. Quando fechou a porta, ele vai partir. E aí, não se preocupa, aquela pessoa que era super qualificada, que você queria que estivesse fechando com você, que infelizmente, naquele momento, não conseguiu comprar o teu sonho, meu irmão, vai aparecer várias estações pelo meio do caminho, que a porta vai abrir para outros e vai entrar um maior bondão, tão qualificado quanto aquele que não quis fechar contigo lá na frente, na central, mas vai fechar contigo em outros bairros muito mais tão legais quanto, tá ligado? O nosso foco é Japeri, nosso foco é Abaixo, nosso foco é Santa Cruz e é dominar essa cidade. E lembra que a linha férrea no Brasil ela já circulou por outros estados, sabe? Então a gente tem essa condição assim. Só pensem nisso, sejam esse trem. Comecem a cantar para o caminho que vocês estão indo. Avisem para as pessoas. Eu estou partindo. Cantem algumas vezes. Vai sair uma, vai sair duas, vai sair três. E quando vocês saírem, deixem com que essas pessoas percebam o caminho que vocês estão trilhando. Fé em Deus. E nas crianças da favela. Tamo junto, é nóis. Uhul! Muito bom! Caraca, muito bom. Obrigado, Hugo. Na moral, muito bom. Eu sinto, pô, se for um gás assim, foi falando dessas estações, eu fui o viajando junto. O telefone veio, sinal de fumaça. <risos> Vou colocar no chat, vou botar no chat. Acho que tiveram algumas perguntas no chat. Igor, você quer identificar aí? Você tem? Sim. Hugo, então, olha, a galera pegou essa parte que você estava falando sobre a sua trajetória de pesquisa, e o Luiz Miguel, né, que é cria da Coreia, e perguntou para você como é que você lidava com os nãos quando você estava fazendo o campo de pesquisa. Né? Porque essa é uma questão que ele que foi muito discutida aqui, Eu acho que ele quer saber como é que você... Enfim, Sim. lidava com isso né, no seu tempo de fazendo pesquisa em campo, ou até hoje mesmo, né? quando, como é que isso é pensado quando você pensa um questionário, um modelo de pesquisa. Quer fazer bloco de duas? Pode, pode. É, eu ia falar que a gente tem dois modelos de pesquisa, mas pode seguir, vamos tentar fazer mais uma aqui. Beleza. Vocês, eu também que eu estou escrevendo foto, tô acabando de botar alguns projetos. Tá? Não, é outra que foi um comentário da, da Ivone, né, falando sobre, né, olha, algumas empresas estão com o olhar de chegar até as lideranças de acordo com seus interesses e ideais. Ela é do Rio das Pedras, né? Ela falou: aqui nós trabalhamos muito com sustentabilidade. Estamos começando um trabalho em conjunto com os moradores, né, de culinária sustentável. Hoje eu como instrutor isso é importante para nós da favela. Então acho que pergunta, eu acho até convida a galera a mandar mais perguntas. Agora no chat, chegou essa pergunta do Luiz. É, então, a gente não pode obrigar o morador né, a, a, a falar, enfim, a responder o questionário. No nosso caso, a gente coloca lá que o morador não está interessado em responder aquilo ali. E a gente tem um modelo diferenciado de fazer isso, essa coleta de dados, que é a, a amostral né, e essa territorial. Então, assim, acho que isso já está dentro da, da, da, da demanda também do, do entendimento, que vai ser uma porcentagem que vai falar a respeito de todo, né? Aquilo ali é uma representação, a gente nunca vai conseguir falar com todo mundo, sabe? Agora, a gente sempre trabalha com meta, né? Então, é interessante, por exemplo, entender quantas pessoas, por exemplo, você precisa entregar para que a, o que você está fazendo de levantamento de dados seja... É, significativo para a amostra que a gente quer, né? seja ela uma parte do território onde você mora ou do contexto geral né? do, do levantamento que está sendo feito. É, e eu acho que ia é levar na esportiva, assim, tentar levar é, de forma... A a entender que assim, você vai receber muitos não, mas vai ter muito morador maneiro que vai te ver, assim, principalmente se você é cria da, da parada, vai ter um monte de gente que vai olhar e falar, pô, que maneiro, o que você está fazendo? Mas como é que é isso? Me fala mais, vai ficar ali te dando, você quer um bolo? Quer um pedaço de café? Eu posso te dar um pouquinho de café? Ah, menino, sabe, tem um monte de gente muito legal, então acho que é tentar equilibrar esse, esses dois pontos, porque... É, cara, não tem como, é trabalho, sabe? É, tipo, é trabalho, trabalho é trabalho, gente. Trabalho é um bagulho que, não, que nem sempre gera prazer, sabe? Gera dor, irmão. Se não fosse isso, não se chamaria trabalho, sabe? E é, eu acho que isso nos dá... É, qualifica para poder entender também como é que a gente pode é, lidar com, com, com essas coisas. Tem um poema da Pérola que eu acho muito lindo, assim. De uma pérola para uma ostra, o um poema da ostra eu sempre guardo ela comigo, assim, para uma ostra gerar é, uma pérola, aquela pérola bonitinha, linda, branquinha, assim, sabe, que é super né, requisitada, ela, aquilo é um processo de ferimento, assim, né, entram algumas é, areias né, dentro da ostra, aí ela vai sendo cortada, é, é, assim, né, e ela elimina o líquido... Assim, líquido vai cuidando daquela, da, da, dos grãos de areia e esse grão de areia que vai gerando aquela pérola, então assim, uma, uma ostra que não foi ferida não gera pérola, então assim, para vocês poderem entregar bons resultados, vai ter que ter muita gente dizendo não, porque é o não que vai te dando aqui, ó as estratégias, a sagacidade de como, pô, beleza, já vou agora chegar para outra pessoa, não vou chegar por esse caminho, oi, estou fazendo uma mapeamento, não, oi, tudo bem, como é que a senhora está, bom dia, é que bom te ver por aqui, caramba, o dia hoje está. Eu não menino, você ficou sabendo que aconteceu o negócio aí, é... enfim, tenta encontrar um outro caminho, sabe, acho que às vezes as pessoas não têm é, muito tempo, mas até, né, às vezes deixa a pessoa perguntar, e aí menino, o que você tá fazendo? E aí ela puxou o, a conversa, tu vai lá e entra com, com o teu papo, sabe, é... Deixa, tem aqui uma autoestima aqui do que vocês estão produzindo, sabe? Que não é, vocês não são qualquer um, assim, né? Vocês estão participando de um painel unificado de favelas, vocês são pesquisadores, sabe qual é pesquisador do território e que diferente, sei lá, do IBGE, de outros de outras pesquisas, porra, vocês é, estão produzindo conhecimento para a região de vocês. Então, me respeita, assim, sabe é? Tipo, E é isso, assim, se a pessoa te tratar com muito carinho, receba, devolva o carinho. Se a pessoa não te tratar com muito carinho, devolva, sabe, um carinho, porque isso não é sobre você, não. É, isso fala mais sobre aquela pessoa do que, do que sobre você, né? Você vai estar tá bem, assim. Então, é por isso que é, é bom manter uma boa relação com você de manhã, né? Tomar um bom café, um almoçar, tentar ter uma, uma preparação para ir a campo, porque eu sei que o campo, o campo é minado. E com relação ao lance da cozinha, cara, projetos que, que ponham a gente em coletividade é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu, a gente precisa disso, assim, sabe? O mundo tem construído mecanismos de separação e de individualização é, dos sujeitos. assim. E nós somos resultados, cara, das conexões que o mundo produziu ao longo da história da humanidade. Então... Cara, seja para bater uma laje, seja para fazer uma comida junto, seja para tomar uma cerveja, seja para estar na igreja gritando, seja para estar no xerê, seja para estar no, no axé, seja para estar no... Vamos estar juntos. O meu trabalho aqui com a Galeria Providência, a ideia é botar as pessoas na rua. Por quê? Porque a segurança pública está dizendo que a gente tem que ficar preso dentro de casa. Eu não aguento ficar preso dentro de casa, gente. Eu sou do corpo. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu não aguento ficar parado, irmão. Não dá. A gente tem que estar tá na rua, tem que botar banco na rua, as crianças têm que brincar na rua. Eu venho de uma geração que eu brincava na rua, sabe qual é? Jogava bola, jogava taco, brinquei de corredor polonês, garrafão, é, de queimado, sabe? Tipo, A gente precisa ser... Minha mãe botava a cadeira na rua. Eu sei que assim, pô, a segurança pública está muito difícil, mas... É isso, assim, vamos encontrar mecanismos e estratégias que, ocupem, que a gente consiga ocupar a gente. né? Vamos, todo mundo, no dia 30, vir visitar a Providência, por favor. Vai ter liberação do Wi-Fi gratuito, a gente vai inaugurar a primeira área de convivência infantil, fizemos uma praça, vai estar sendo pintado, vai ter, se Deus permitir, a gente está fechando aqui, barraquinha, show, enfim, TikTok, vamos fazer barulho com dinheiro público e mostrar para eles que a gente consegue administrar essa parada de forma muito mais qualificada. Irado, Hugo. Ó, tem uma, pegando esse teu gancho, né, como é que foi essa questão de esse, todos esses diagnósticos que você já fez na Providência? Eu sei que você já participou de várias pesquisas, já coordenou pesquisas no território, e agora você está gerindo também políticas públicas. Aí, né? É isso que você está falando agora dessa região do dia 30, tem a ver com isso também. Né? É uma política pública implementada depois de um diagnóstico e da vivência de vocês. Né? E vocês, na, nesse poder também né, de de estar ali pressionando o poder público e mostrando quem sabe fazer, quem conhece a área, né? E eu aqui, né? Tem uma pergunta do Caio, perguntando se você casou com a preta, né? Do que você estava falando no começo. Eu acho que você falou que já está com ela até hoje, graças a Deus. E Consigo. chegou, chegou a pergunta da Janine aqui, lá do Cosmorama, né? O que, que sua família achou quando você começou? Porque sabemos que comunidades muitas vezes têm um risco né? de operações, de todas essas coisas, né? Essa foi uhum. a da Janine. Então, foram essas aí. Tá. Vou compartilhar minha tela aqui de um momento muito peculiar nosso. você me permite, Tereza? Que a gente não gosta muito de postar nossa vida particular, não. Tentando aqui. Mas tem... Tá um bom. É, bom, primeiro, a minha mãe ficou desesperada, porque ela estava quase entrando numa depressão de novo. E ela não sabia o que fazer, porque não tinha resposta, né? A gente estava naquele momento da... da, da, da... Da, da Covid, que parecia, sei lá, uma doença, uma peste bubônica, assim. você vai respirar e vai morrer. A gente teve um morador que morreu a poucos metros da minha casa, ele ficou três dias dentro de casa, gente, ninguém tirou aquele corpo. Então, assim, eu eu, eu não sabia o que fazer, essa Edson, e eu sei que eu sabia, assim, é, eu tinha um pouquinho mais acesso do que outros moradores, então o que eu fiz? Botava o bubônio, fui eu e para, para a internet, e a gente conseguiu mobilizar e retirar aquele corpo de lá. E eu falei para minha mãe, mãe, a gente vai morrer de qualquer jeito, sabe qual é? Tipo, ou a gente morre de tiro, ou a gente morre de Covid, ou a gente morre é, sem, sem reagir, tá ligado? E eu sei que a senhora não é uma mulher covarde, a vida inteira tu me ensinou a estar no front, é, então o que, que eu vou fazer, mãe? Ou não, a gente já tem, né? Mas a gente tá pegando a vida dessas pessoas aí e então, tal, não sei o quê. Eu falei, mãe, cada um ali é adulto, estão todos eles comprometidos com, com é, todos conscientes e responsáveis por si a gente vai fazer, aí minha tia Dilma já vem com essa parte da administração, né? Aí ela já vem, então a gente faz um termo de, de responsabilidade, minha tia toda é trabalhada na na, no, no, na legalidade, nos contratos, ela só caminha pelo certo, irmão, não desde o começo, minha tia é aquelas crentes raiz da década de 80, quando o pessoal falava, ia ela lá o Bíblia, sabe? Tipo, que era que era coisa marquecri, ela é, é essa, assim, que é, graças a Deus, então a gente fez isso, assim, esse foi o nosso primeiro temor, assim, sabe? É... E cada um estava se responsabilizando por si, sabe? Então, foi isso, assim. A gente caminhou no, pelo certo e corremos atrás de poder fazer aquilo que a gente achava que era melhor. E aí, depois que passa a primeira tempestade, né? Você vai entendendo que aquilo que é, parecia ser uma grande onda, dá para surfar, ou no mínimo dá para Se não tiver uma prancha, pega um jacaré. E aí, a gente foi surfando a onda, até os amigos abraçar, o áudio dos amigos rodar, e os amigos entender que, ó, tem que ficar em casa, se cuidando, tá, sei o o quê... Acessamos as coisas pela, pela, pela televisão né, e tal. E hoje temos aí é, muitas parcerias. Vou passar aqui um videozinho da gente se divertindo. No caso. Estamos ouvindo e vendo. Ela, ela ama as minhas bobeiras eu adoro fazer ela rir é, teve uma das meninas que falou que o sonho dela era é trabalhar com maquiagem né a bruna é uma das meninas que quando a mac que é uma marca de especialidade é, cosmético chegou no brasil ela teve a oportunidade de ser uma das meninas negras a ser uma das vendedoras de loja da mac e a bruna também com o ditinho dela foi crescendo e hoje faz muitos trabalhos para a galera é, de televisão assim né e aí a gente vive em mundos completamente opostos a Bruna é muito trabalhadora assim não, não e, apesar de favelada, não entende muito das posturas do social que a vida dela é um trabalho se relaciona no âmbito mais trabalho mesmo assim né e a gente troca muito porque somos pessoas muito diferentes né ela apesar de, de, de trabalhar é, com áreas que é da arte também né a gente, a gente tenta, eu tento não dizer para ela o que ela tem que fazer e ela tentando não dizer o que eu tenho que fazer da minha vida. assim e Nós somos, tentamos construir uma parceria. Não tudo é uma, uma vida perfeita, não, tá, gente? A gente já brigou, tivemos muitas questões. né A, a Bruna é uma mulher preta do século 21 então, assim, é, glória a Deus por isso. Ela, ela me coloca no meu lugar, é, eu cometo erros, ela comete erros. É, a gente precisa pedir desculpa, a gente precisa renovar o nosso contrato todas as vezes, né? E eu só consigo fazer isso porque eu ouço minha mãe, ouço minhas primas, ouço minhas tias. É, a gente vai, eu vou ouvindo né? algumas dores que minha mãe viveu, e o que eu tento fazer é não reproduzir essas dores com essa pessoa. Assim, então, com ela, por exemplo, é isso. Assim. E, cara, eu acho que isso é um dos poucos momentos que a gente teve, assim, que eu consigo ter com ela, porque... Hoje de manhã ela acordou 5 horas da manhã. Eu saio também, tipo, super cedo. Chego super tarde em casa, sabe? A gente tá se preparando para conseguir ter a nossa família, né? Agora a gente pegou... Temos uma cachorrinha que vai fazer um ano agora em agosto. Eu tava fazendo uma reunião lá no Bar da Jura. A cachorra... Veio, eu levar ela para casa. Enfim, tamo, tô aí, cara. Sonhando também, construindo a minha vida, sabe? Tendo a oportunidade de falar... Quero fazer tal coisa e correr atrás disso para poder fazer acontecer sem esperar que o mundo diga para mim, sabe, tipo, ah, o que que eu, quero eu aprendi a construir meus próprios sonhos, montar meu próprio palco, chamar algumas pessoas para ensaiar uma peça e ir lá apresentar para as pessoas que riem das piadas mais sem graça que eu conto, sabe? Porque são as pessoas que eu sei que me amam. Então, é tudo de forma muito estratégica, sabe? Então, é não, não ficar pensando, sabe? A Glória Maria, no Mano a Mano, falando com o Mano Brau, ela falou que a galera preta, principalmente, está muito preocupada em fazer história, né? e elas esquecem de fazer então assim galera vamos fazer sabe vamos gastar a pagar o preço que a gente precisa pagar nas etapas que a gente tem cumprido as nossas etapas sabe é, não pule etapa não se é para poder estar nesse local que é a pesquisa fica no local da pesquisa se amanhã depois é para gerir uma parada supervisão sabe a gente conseguiu por exemplo pegar uma moradora monitora nossa e hoje ela é nossa supervisora assim foi muito bonito ver isso sabe e hoje ela está entendendo que aquelas questões que ela tinha com a gente antes, cara, não dava para a gente poder resolver, porque ela agora está entendendo por que, que não dá para resolver. A gente explicava, mas não entrava na né, cabeça. Está tá vendo? Agora é assim. Mas, pô, é muito legal, sabe? Perceber que a pessoa está tá avançando, que a gente está conseguindo construir isso junto. Mas é, é isso, sim. Acho que cada, cada momento vai dar para vocês a possibilidade de vocês estarem construindo alguma coisa. Não é fácil, são muitos anos, eu não abro mão é, da, da, da, da, de fazer as coisas corretas, sabe? Dá trabalho, mas depois, quando você está num, num local, por exemplo, como eu estou agora, né, construindo coisas, você tem a certeza de que tudo que você construiu é, é sólido, sabe? Não, não, não vai vir um vento, não vai vir uma água, não vai vir alguém dizer para você que não, não dá para fazer. Por quê? Porque tem a vivência, tu viveu a parada que não sabe como falou Valeu, Hugo. Boa noite, cara. Muito obrigado. Fala, Caio. não, é isso. Então, só de novo agradecer enormemente ao Hugo aí por compartilhar com a gente essa história. Um pouquinho só, né, Hugo? Que, pô, se fosse contar tudo, nem, nem dá, né? Mas agradecer muito, viu? Acho que é, é isso, é incrível, assim, tô, eu fico. conheci um pouquinho, assim, também, mas é muito impressionante e é muito inspirador, assim, acho que inspira a gente a, a correr atrás do nosso também, é isso, a nossa caminhada também indo pelo certo. E, e vamos lá, gente! Tchau, gente! Beijão!